eu, de cara lavada, com a minha roupinha de mendiga preferida, na minha versão, escrava do lar, tá bom, escrava do lar não, na minha versão, dona de casa, em italiano, casalinga. que é italiano, porque você está no canal Itália com a Ana Paula, eu sou a Ana Paula, professora de italiana falante de língua portuguesa, e eu estava aqui, né, nessa minha versão dona de casa, né, na minha casa Casalinga, e pensei, por que não ensinar italiano enquanto dobro as minhas roupinhas aqui? Por que não ensinar termos do italiano? Por que não ensinar o nome das roupas em italiano? Vamos fazer desse vídeo uma aula bem espontânea. A gente vai conversando, eu vou dobrando e, além de tudo, essa aula é dois em um, hein? além de você aprender italiano, aprender os termos aqui, você vai também aprender a dobrar roupa. Não é que eu seja a maior especialista, mas, por exemplo, né? Quando Amigos dos meus filhos vêm dormir aqui em casa, esquecem roupa aqui, aí eu lavo, bonitinho, entrego para a mãe, toda dobradinha como um pacotinho, porque sabe? sabe eu gosto de, de ter, de manter as gavetas arrumadas, não? Me piachan aí, que Belly sistema aqui, e eu aprendi aí nessa internet da vida, com o personal organizer, como dobrar a roupa para ficar bem bonitinha, bem pacotinho, tá? Então, antes de começar, queria te dizer uma coisa. Em se tratando de coisas de casa, per quanto riguarda le facende doméstica, normalmente qual que é o nosso, a nossa visão da coisa? Normalmente é eu tenho que, certo? Como se diz tenho que? Normalmente eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que, que limpar o chão, tenho que tirar o pó, certo? É esse tenho que. Em italiano, como se diz tenho que? Em italiano se diz, devo, devo, simples assim. Então, adesso, devo, o quê? Devo piegare i pane, devo piegare i pane, ok? Tenho que dobrar as roupas, olha só. Ipani são as roupas, pode ser também i vestiti, porque vestido não é simplesmente um vestido, pode ser, tá? Isso aqui é um vestido, vestido em italiano, mas no coletivo as roupas pode ser também i vestiti, mas também ipani. Então, devo piegare ipani. Essa é uma malheta, uma malheta esportiva, é muito leggera, é muito leve, é uma camiseta esportiva. Olha só como eu dobro, guarda um pouco como eu pego uma malheta, não, não sei se você pode ver, mas... O objetivo é sempre formar um retângulo, o objetivo é formar um retângulo, ir dobrando até que se forme um retângulo. Então, pego de um lado, pego dall'altro... Pego Se si come esta malheta é muito legal, visto que essa camiseta aqui é muito levinha, então, se eu simplesmente dobrar assim, ela vai se desfazer toda na gaveta, não? Agora o que eu faço? Pego, assim como eu vou ter visto, eu dobro, pego, pego, dobro, assim como vocês viram, e aí, olha, aqui no final, o que, que eu faço? Olha aqui, eu coloco. Eu insiro ali naquela parte abertinha da camiseta no finalzinho. Olha aqui, ó. Beijo de novo, guarda uma outra volta: così não é um retângulo. Sim, sí, agora que faço abro quest'ultima parte e metto dentro a parte oposta, pronto, tá prontinha. Una maglietta piegata. Quindi questa era una? Isso, era una maglietta. È una maglietta, no? Adesso facciamo... Questa è un'altra maglietta. Piegiamo di nuovo una maglietta. Vamos dobrar novamente, Quindi, come com seria dizer che você... Tem que fazer alguma coisa. Você se lembra em italiano como se diz? Como seria? Devo. Sim, devo. Neste caso, tenho que dobrar uma camiseta ou tenho que dobrar as roupas. Como você diria, tenho que dobrar as roupas. Vamos ver a memória. Se devo. Devo. Piegare i panni, devo piegare i panni, devo piegare i panni. E adesso, che cosa ho fatto? Ho piegato, io ho piegato una maglietta, ho piegato, veramente ho piegato due magliette. Adesso, vediamo cosa abbiamo qua. Questi qua, questo qua, è un pantaloncino, pantaloncino, chi è a Bermuda? Olha! So. A calça longa é pantalone, a bermuda, que é mais curtinha, pantaloncino Na realidade, como é que você diz aí em português? Você diz calça ou calças? Porque na realidade é um par de calças, né? No italiano é exatamente a mesma coisa. O, o correto, o original, lá no passado, seria dizer no plural. Quindi é um paio de pantalone. É um paio de pantaloncini mas no dia a dia as pessoas dizem, il mio pantalone, il mio pantaloncino no singular. Então, eu vou dizer il mio pantaloncino uso aí no dia a dia, il mio pantalontino, olha aqui. Ó, é um retângulo, dobrei de um lado, dobrei do outro, essa partezinha eu dobro desse jeitinho, pego em questo modo. No? Da un lato per non rimanere così alzato, per non ficarlo levantato. Dobro di un lato, dopo di un altro, formo un rettangolo, no? Si è formato qua un rettangolo e piego da un lato e questa, um, questa, una parte la metto dentro l'altra, ok? Non sono una persona all'organizzazione, oh, ecco, un, un, un pacchetto, un pacchetto pantaloncini. Adesso abbiamo, no, facciamo questi prima, non so se chi... Carizzini, carizzini, um carizzino, um paio de carizzini. Como que eu faço para dobrar a meia? Antigamente fazia aquela bolota, mas aí estragava todo o elástico, não? Prima fazia uma palla, così, e se si rovinava, se si rovinava, se si estragava, se estragava, si rovinava l'elástico. Adesso que faço? Adesso meto, no? E eh, eh, lo, lo stiro così, lo lascio alongado, così faccio lo stesso anche con l'altro ok? poi metto uno sull'altro quello che sta sopra sopra, anche lì che sta in cima, quello che sta sopra lo piego così oh. semplicemente così da un lato e dall'altro giù un lato e due dobra sì, tranquillo quello che sta sotto oh. metto la parte quella con l'elastico sopra e meto outra parte Dove Não? Dove Me que Leguita A parte que usa Dentro da parte Com o elástico Ecco qua Così Ecco Assim não estraga Assim não fica aquela bola Porque antigamente Olha só como fazia Fazia assim Colocava um em cima do outro Enrolava, enrolava, enrolava E virava essa parte Com o elástico E aí um pouco estragava Então agora Pra não estragar Errar uh, é para não estragar o elastico, porque l'elastico não si rovini, Dobra primeiro uma, depois coloca a parte aberta em cima, assim. E essa parte você vai colocar onde? Dentro, quindi, então, questa parte la metti dentro la parte aberta qua con l'elastico. Ed ecco qua: um calzinho, um paio de calzini. É piegato. Adesso abbiamo Una mutandina. Veramente questa è la parte eh, di sotto di un costume da bagno. Questa è la a parte di baixo c'è un bikini Ma diciamo che è una mutandina. Una mutandina è a calzinha. Come si dice cueca? Mutande. Mutande cueca. Mutandine calzinha. Ok? Ok? Então come faccio a piegare questo? L'intra che obiettivo è sempre un rettangolo? Ti ricordi che l'obiettivo è sempre il rettangolo? Quindi piega così da un lato, piega dall'altro, si è formato un po' una sorta di rettangolo, giusto? Vale a che? Dobrei giù un lato e dovrei do altro. Ho piegato da un lato e ho piegato dall'altro, questa parte superiore della mutandina. E poi... Piego di nuovo la parte di sopra e che faccio? Metto la parte di sotto dentro la parte di sopra, più o meno come il calzino, più o meno come a meia che a gente dobrou. Guarda qui, dobradinho. Ok, adesso questo qua, sai come si chiama in italiano? Questo da qui in italiano si chiama... Federa Federa Ok? Federa Como, como que eu dobro isso daqui? Já é um retângulo, certo? Mas aí a gente vai dobrar para ele ficar compacto, pequenininho Então, dobbiamo piegare in modo que seja compacto Piego prima de um lado e prima dall'altro, in Em modo da ridurre eh, Qua, a dimensão, a la largheza de retângulo, Prima da um lado, depois do outro, parte igual. Então, eu faço, pego uma ponta, dobro uma ponta, e aí as outras, olha aqui, eu dobro aqui assim, ó, até chegar perto da ponta, não colado mais perto, dobro de novo, será que está dando para vocês verem? Então, pego na volta, pego na outra volta e metto dentro quella parte aperta. Ecco qua un altro pacchettino. Tenga come si fa? Olha, allora, primeiro você dobra aquele lado aberto, a parte aberta. Tá bom? Prima questa parte e poi quest'altra, no? Oh, una volta Poi tu calcoli più ou meno quante volte devi piegare. você calcula mais ou menos quantas vezes você tem que dobrar e depois coloca dentro, aquela parte que você dobrou mais vezes, coloca dentro da parte aberta. Então, pela parte que, eh, que é piegato, di più, metti dentro da parte aberta. Ecco qua, l'altro pacchettino. E agora abbiamo um lenzuolo. Ok, lenzuolo. Prima lo piego per bene. Eu vou do, dobrar direitinho aqui para que fique bem retinho uma parte com a outra, certo? Vou pegar o papel né? Oi. Qual era o objetivo? Formar é um... um retângulo, assim. pego normalmente. O segredo tá no final naquele finalzinho. Naquele finalzinho que a gente dobra uma vez, dobra outra. Olha aqui. Eu vejo mais ou menos quando tá bom aqui. Será que tá bom desse jeito? Mais uma dobradinha. Eu gosto bem compacto, bem pequenininho. Me piace muito compacto. Mi piace. Gosto. Muito piccolo. Agora. Pois bem, olha só. Agora, agora que o bicho vai pegar. Tá vendo como ele ficou? Eu dobrei, dobrei, dobrei até ele ficar desse jeito Aí eu dobro Um lado Relativamente, ó, eu deixo bastante espaço Porque senão depois fica difícil De colocar a outra parte Dentro Então, ó, guarda, pega na parte, cozi Foi aqui, guarda Me serve pegar isso Uma volta, penso Tem que ser mais ou menos partes iguais Aqui, nunca deixe muito Perto uma parte da outra, porque depois Você não vai conseguir, né, dobrar por isso, não deixe muito vicino. Não deixe muito vicino. Qua. Não deixe muito perto uma parte da outra, porque depois você não vai conseguir dobrar. E depois que faço, alço lato lado de qua aqui, E, guarda qua meto dentro. Meto dentro. Coloco dentro, insiro aqui a outra parte. Olha aqui. Como é que tá? Ficou bom? Ficou ótimo? Olha aqui Um outro pacotinho, aquele lençol enorme Ficou desse jeito Falei como se diz lençol? Eu não falei e essa parte eu vou dedicar Aos meus alunos do curso Vita Porque eles, eles sabem muito bem Como isso daqui se chama a interna, eles vão saber porquê eu quase que ama Lençolo Ok? um lençolo Em italiano, como é? Diga em voz alta. Isso, lençol. Muito bem, vamos parar por aqui, mas agora vamos fazer uma revisão. Antes de a gente terminar e de fazer essa revisão, queria dizer que isso aqui foi um vídeo muito espontâneo e que espero que você tenha aprendido. Eu uso umas técnicas aqui de repetição, é a mesma que eu uso no curso, é, porque somente com a repetição a gente consegue assimilar bem a informação, então você ouviu muitas vezes devo piegare, eu piego, piego, piego, você não vai mais se esquecer que piegare é dobrar. E também, costumo falar primeiro em português e depois em italiano, por quê? Porque o seu foco não tem que ser entender a mensagem, mas tem que ser entender o italiano. Então, quando você primeiro ouve em português, você já sabe o que eu vou falar depois em italiano. E assim você consegue prestar mais atenção na língua italiana. E não tanto na mensagem. Você vai saber o que eu estou falando, mas prestando atenção nos termos e nas expressões em italiano. Daquela mensagem. Então, essa é uma técnica toda desenvolvida para que você aprenda e memoriza aí as informações. Portanto, em italiano, como é que eu digo tenho que. Lembra? Qualquer coisa, se você tiver aquela sensação de obrigatoriedade, eu tenho que. No italiano se diz? Adapta voce? Devo. Muito bem. Então eu tenho que dobrar as roupas. Como eu diria isso em italiano? Devo. Como é dobrar? Devo piegare As roupas e panni. Devo piegare i panni. Agora vamos ver o que eu dobrei hoje Cosa sono? Sono due Muito bem Due magliette Questo que cos'è? é? Uma mutandina Questo? Sim, é um paio de calzini. Calzini, calzini, meias. Ah, esse é difícil. Será que você se lembra? Fronha em italiano é? Federa, Federa. Isso daqui é uma bermuda, né? Como se diz em italiano? pantaloncino, pantaloncini e questo qui è un lenzuolo. quindi len len lenzuolo quindi oggi ho piegato un lenzuolo un paio di pantaloncini una federa una mutandina un paio di calzini e due magliette e spero che si tena gustato aula e te veríamos na próxima Lembra-se, Ah, volta aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ok? Facebook, Instagram, YouTube. Eu tô, sou ovunque, sou ovunque, Tô em todos os lugares. E deixe seus comentários. E não se esqueça também de deixar o seu like. Te veríamos na próxima.